E aí pessoal, World 0 na área, beleza galera? Seguinte mano, hoje tem uma notícia bacanérrima aí pra vocês A Gaming Loft acaba de anunciar para pré-registro o mais novo jogo da série Blitz Brigade Na verdade é uma spin-off, é o Blitz Brigade Rival Etiques, mano. E aqui você tá no site tal, tá? vou deixar na descrição pra vocês irem lá e fazer o pré-registro, entre aspas, que nenhum jogo da Game Loft tem pré-registro, na verdade é uma forma de promover o game, que você vai lá, compartilha no Face, no Twitter, isso e aquilo, e... É, no lançamento, diz eles, eu nunca tentei, que aí você ganha alguns benefícios a mais, né? Ah, um pouquinho mais de gold, isso e aquilo. Bom, tem um, o, o trailer aqui do jogo, vamos dar uma, uma passada aqui com vocês pra visualizar também. É, pelo que eu vi nas imagens, o jogo vai ser bem similar ao... Ai meu Deus do céu, Clash of Royales, lembrei do nome. Como você pode ver aí na gameplay, galera, ele vai ser bem semelhante ao Clash Royale, que é um formato de jogo que tá fazendo muito sucesso aí, claro que a Gameloft ia surfar nessa onda, né, galera? Então tá uma passagem bem rapidex aí, eu também vou deixar o link do vídeo original na descrição, que na verdade é só você entrar no site que vai ter lá o player, né? E, mas assim, pelos cenários e tudo mais, vai ser um jogo um pouquinho interessante, vai. Uh, vai valer a pena, no mínimo, baixar e jogar. Espero que não tenha sistema de de limitação, né, sistema de barra de energia, até porque eles vão estar um passo atrás, já que o Clash Royale não tem, né, e se eles querem criar um jogo para bater de frente com o Clash Royale, não dá para você, né, é, você tem que ter no mínimo um diferencial e não um diferencial negativo, né, você tem que ter um diferencial positivo. Então, como eu disse, são é um jogo baseado aí no Clash Royale, mas você pode ver que é mais voltado assim, robôs e guerra mesmo, né? Com as miniaturas aí do Blitz Brigade, eu que já fui muito viciado em Blitz Brigade, vocês não fazem ideia, antes mesmo de eu ter canal no YouTube, né? Então aqui ele fala, pré-registro e tal, e em breve aí pra... É, iOS, né? Android e Windows Phone e Windows Store, né? no caso. Então, aqui ó, o registro na verdade é via Facebook, compartilhar, Twitter e se inscrever no canal. Então, não é um pré-registro, galera. Você vai ter algumas, algumas recompensas aqui, como você pode estar tá vendo, entendeu? E aqui é uma, um, apenas um load né, conforme você clicar aqui para fazer os registros e tal. Se load aqui vai aumentando e aqui são as recompensas aí, ó, que você vai ganhar. Então, tipo, ó, não é pré-registro, né? Mas vamos Ele a Gameloft Loft tá usando esse termo, né, e fazendo esse tipo de ação que é um um, um marketing, né? uma forma de se promover usando aí esse termo pré-registro, então vamos intitular de pré-registro, mas é isso, o link vai ficar na descrição do vídeo tá, para você entrar também e se você quiser, claro, é, receber aí os golds e tal, você vai lá e acessa e faz os pré-registros, fecha aspas, beleza? Se você curtiu essa notícia, galera, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei. Se restou alguma dúvida, comenta aí. E se você não é inscrito, mano, se inscreve aí no canal e ativa o sino que é sucessagem, beleza? No mais é isso, tamo junto, eu fui!